Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde, esse Dicas de Saúde preparado sempre com muito amor e carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix. E hoje eu estava aí pensando no meu trabalho, observando as pessoas, né? nesse corre-corre do dia a dia, muitas pessoas não pegaram férias ainda, pessoas que querem folgar, pessoas né, nos seus trabalhos um pouco estressadas, né? E aí você já parou para parar um minutinho só e pensar em você, como cuidar de si. Ah, eu acho muito importante é a gente reservar um minuto só para a gente. Um exemplo é ficar desconectado do trabalho, das correrias, né? E pensar naquele momento da gente respirar, deitar na sua cama, relaxar, para que depois você possa voltar aí à rotina do seu dia a dia. Coisas importantes que é importante para o nosso crescimento, para que a gente possa se comunicar melhor com as pessoas, é as nossas conexões sociais. A gente precisa de conexões sociais. A gente precisa ajudar as pessoas. Porque quando a gente ajuda as pessoas, a gente em nossa vida também é ajudado. E a gente nunca pode ajudar as pessoas esperando receber algo em troca. Porque a própria vida nos traz o que a gente precisa receber de bom, com o que você ajudou, outra coisa importante é praticar hobbies, fazer coisas que você goste, que te façam bem, que te façam sorrir, que te façam sonhar. Coisas importantes é também, às vezes, a gente, ai ah, meu Deus, será que eu inicio um regime? Será que eu não inicio? Vou melhorar meus hábitos alimentares? Vou procurar um profissional que me ajude também, né? E primeiro, para me conectar, para ver o que eu preciso de ajuda. Então, eu procuro um profissional que me ajude. é Também, uma coisa muito importante, procurar cuidar da nossa saúde mental. Né? porque a gente precisa estar aqui bem, aqui bem, para poder cuidar da nossa família e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda quando você precisa. Existem nesse mundo muitas pessoas para nos ajudar. Procure ajuda. Outra coisa importante é é fazer os check-ups né procurar profissionais médicos se você tem uma, uma dor no ouvido não consegue ouvir procurar o, o um médico né do ouvido torrino é procurar né um oftalmologista se você não enxergar direito, porque são pequenas coisas que podem mudar a sua vida diária. Algo importante também é, comece a cultivar plantas, se você gosta de plantas, cultive plantas. Isso vai te deixar muito feliz, a energia das flores, a beleza das plantas, vai te trazer um ar de leveza, de paz. Uma das coisas muito boas que eu gosto é, eu não sei fazer muitas comidas, mas bolo eu gosto muito. Então, se você gosta de fazer comida, invente comidas boas para a sua família, para ver como vai reunir a sua família e eles vão adorar. Outra coisa bem legal também é que a gente precisa pensar um pouquinho no nosso sono. Quando a gente dorme, a gente relaxa, o nosso corpo se renova, né? E aí a gente tem mais energia para aguentar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa rotina de estudos, né? A conexão com as pessoas. Então, a nossa vida muda quando a gente também dorme bem. Não esquecer de beber água que faz bem para a nossa pele, para o nosso cabelo e para todo o nosso corpo. E a minha dica muito mais que especial é, faça tudo o que for para você ser feliz. E não esqueça, se conecte com Deus, porque Deus sabe do que você precisa. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.